Olá, para colocar uma imagem no livro usando o My Ebook Maker, você deve clicar em Edit Content, escolher o capítulo em que deseja inserir a imagem, minimizar o navegador, escolher a imagem que deseja em seu computador, clicar nela e arrastá-la até a caixa de texto do seu livro e pronto agora basta fazer os ajustes aumentar diminuir quebrar linha como desejar bom é isso e obrigado